O pessoal, é, mais um, uma vez aqui, é, para mostrar uma, um recurso simples. Muita gente, muita gente fica na dúvida, é, vê os nossos trabalhos aqui e, e nos pergunta. Vamos falar hoje é, de espiga. Espiga, a gente faz muito banqueta e cadeira aqui na, na oficina. E às vezes as pessoas perguntam se a gente tem maquinário mais apropriado é furadeira horizontal, respigadeira, essas coisas. E a gente não tem nada disso. A gente trabalha aqui com serra circular e furadeira de bancada para fazer nossos trabalhos. Mas hoje eu vou falar especificamente da espiga a espiga feita na serra circular. É, né? tô com uma aqui já pronta. Tem muita gente que reluta, né? Que acha que é muito perigoso. É realmente perigoso fazer a espiga na serra circular, mas que com atenção e com a maneira né, mais correta dá para trabalhar sem, sem ter maiores problemas. Estou é, aqui com a nossa serra aqui. A espiguinha já pronta aqui. Aí eu vou estar vou tá mostrando para vocês a forma que a gente faz. Não estou não aqui para falar que é o certo ou que é o errado. Muita gente critica, mas muita gente usa desse recurso. E muita gente tem dúvida de como que é feito. Então a gente está aqui para mostrar a nossa, nossa maneira que, que a gente faz aqui. Dá, eu vou mostrar depois um, uh, umas cadeiras que estão sendo montadas. Dá para fazer trabalho muito bem feito com essas ferramentas aqui, simplesinho. Tanto a furadeira de bancada, que vai ser assunto para um outro vídeo, quanto aqui para ser. serra. Dá para fazer as espigas e a furação com essas ferramentas básicas, que quase todo mundo vai ter na oficina. Certo, gente? Então, estou aqui com uma travessa de um banquinho, de uma banqueta, que a gente, a gente vai montar umas banquetas aqui. Estou com uma travessa aqui, tem até um pouco de rebarba, né? É, tá ali, duas travessas. Está aqui o pé da banqueta, uma banqueta para bistrô mais alta, né? Com ângulo, ainda, eu prefiro mostrar ainda com ângulo. Tá vendo, pessoal? Ela tem um ângulo de 5 graus de abertura. É, eu decidi fazer com ela... Para aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, para mostrar para o pessoal aí que dá para ser feito tudo na serrinha circular. Vou o pé aqui. Primeiro eu vou explicar é, como que a gente corta esse ângulo, certo? Ah, porque para fazer a espiga e para um, ficar um serviço bacana, a peça já tem que ser cortada em ângulo. Vocês podem ver que aqui é 5 graus. Como que é cortado? Eu não vou aprofundar muito nesse assunto. É, para não render muito e ficar muito grande aqui como que é cortado esse ângulo? eu faço aqui, pra, eu, eu acho mais fácil eu gabarito todas as peças no mesmo tamanho, que já tem algumas prontas aqui gabarito todas no mesmo tamanho e depois eu vou trazer aqui no gunionto, esse é um bom original dessa máquina que não presta tem que ser um gunionto de boca qualidade. eu vou trazer aqui, eu faço a regulagem com o batente da serra para definir é, o padrão de todas as peças E no ontem eu faço o corte Certo pessoal? Virar a peça, faço o corte Aí que a gente chega naquele ângulo Que vai fazer toda a diferença no final do trabalho Certo pessoal? Mas isso aí é, é um assunto assim, que eu estou só mostrando como é feito Não vou me aprofundar nisso daí Isso aí todo mundo sabe como que faz e... Então aqui, essa é a nossa peça Bom, então vamos lá Eu estou com esse pé de banqueta aqui, devidamente furado em ângulo também, que a gente faz a nossa furadeira de bancada, se gerar dúvida mais pra frente, a gente vai estar tá explicando como que a gente faz esse processo também tá aqui a travessa essa aqui é a travessa de cima que vai ser colocada aqui e aqui a travessa de baixo que vai ser colocado aqui, vocês podem reparar que é em ângulo ah, mas como que você tem feito essa espiga? então vamos lá como que a gente faz aqui no oficina? primeira coisa, medição de profundidade eu pego, uso ferramentas simples, viu, pessoal, aqui, ó, esquadro combinado, vim aqui, ó, esquadro desceu lá dentro do buraco, o que que eu faço? Travamento do esquadro, pronto. Vem aqui na nossa pecinha, isso aqui é a peça piloto, viu, pessoal? Ó, vem aqui na nossa pecinha e vou riscar ela aqui, ó. Certo? Ah, mas para que você está riscando? Você vai fazer isso em todos? Não. Isso é uma peça piloto. Vou trazer aqui na nossa serra. Vou fazer regular de altura. Onde a gente vai fazer espiga na serra aqui. Ó, dá uma rodadinha aqui para ver se o, se o dente do disco não vai comer além do necessário lá. Pronto. A altura da serra está regulada. Beleza. E aí, como que faz? Como que dá seguimento nesse serviço aí? Nós vamos aqui... Eu, eu nem faço esse processo, mas eu vou explicar para quem tiver dúvida já, já ir matando a dúvida. Ó, eu vou trazer aqui... Vou virar aqui pra ficar melhor. Vou medir aqui, ó. Nossa furação tá pronta. É uma furação de 15 milímetros, viu, pessoal? Mas é, eu vou mostrar aqui pra, de maneira que fique fácil para todo mundo fazer. Então isso aqui, a altura que é o buraco, né? a profundidade do buraco, é onde a espiga vai descer. Eu trago aqui a nossa pecinha aqui, e aí você vem cá e risca aqui. Eu já nem utilizo, eu só de colocar na serra ali eu já faço regular regulagem. Eu vou mostrar essa regulagem e vou mostrar como que faz de outra forma também. Fazendo por... você vai desbastando e regulando até chegar onde você precisa. Certo, pessoal? Vou marcar aqui novamente que a marcação ficou do lado contrário. marcaçãozinho aqui você vai vir aqui na serra aqui você já tá já tem a altura do corte né vai vir aqui na serra e vai regular o batente da serra aqui você posiciona o dente da serra aqui bem lá no risco quando você vai cortar então, tá aí a serra vai comer isso daí certo pronto mesmo assim pessoal eu vou passar essa peça aqui, ela é uma peça piloto. Eu sempre faço uma peça sobrando. Certo? Por exemplo, eu vou fazer seis banquetas. Então eu tenho que cortar 24 travessas dessa aqui. Então eu já corto 25. Tanto dessa aqui quanto da outra. Por quê? Porque a primeira peça ela é a peça piloto. É onde você vai... Se você errar, você... É a peça de ajuste. Ok, pessoal? Então tá aqui, tá regulado. Pessoal, o ângulo... Tá vendo? Ela foi cortada em ângulo. Você tem que ter... Você vai passar ela aqui em ângulo, ela vai deslizar pela, pela máquina e a máquina vai cortar ela em ângulo. Certo? Ó, é perigoso. Te, existe gabaritos para isso, caseiros, eu acho que é até para vender na internet. Eu não utilizo, mas é perigoso. Tem que ter muita atenção, pessoal. Não tô aqui incentivando ninguém a meter a mão aqui e machucar. Mas eu tô ensinando como que é feito. Inclusive, eu incentivo a pessoa a estar tá fazendo o gabarito para trabalhar com isso daqui, certo? Mas então vamos lá. Vamos fazer a primeira passada e a gente vai testar. Como é uma peça piloto, a gente vai testar lá na, na, no buraco, né? Onde essa peça vai, para a gente poder fazer o restante e ficar tudo padronizado, certinho? O que, que acontece? A peça vai passar por aqui e vai sair a nossa espiga pronto. Provavelmente sobra uma rebarbazinha aqui que sai até com a mão. Ou muitas das vezes acontece de eu passar até duas vezes na serra para tirar a rebarba de uma vez. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar aqui meu óculos. Vamos fazer a primeira passada aqui pra gente testar se vai dar certinho. Ok? Ó, essa aqui deu uma rebarba mas muito fina, a gente tira ela até com a mão ó, tirou fora isso aqui vai ficar pra dentro lá, não tem problema o ideal, eu costumo passar duas vezes pra ficar zero de rebarba então vamos lá fazer o teste aqui se ela encaixou ela encaixou pessoal, inclusive até um pouquinho folgado mas como eu expliquei antes isso é uma peça piloto. Então, ela está é, aqui para fazer teste. Essa rebarba aqui, a gente pode tirar na serra ou pode tirar do jeito que eu estou fazendo aqui. Vamos testar aqui novamente para ver se a gente vai dar um passo na serra ali para ajustar um pouco mais aqui. Aí, pessoal, ó. pouquinho folgado e até é o ideal né para a penetração da cola depois, tá não pode ficar 100% justo. Certo, pessoal? Eu vou aumentar algum décimo de milímetro aqui para a gente fazer novamente um teste. Vamos lá. A gente vai fazer o teste do outro lado agora. Ficou bem mais, mais justo. Ficou bem legal agora. Repare, pessoal, aqui, ó. Repare nessa junção aqui. Fica um trabalho de qualidade, mesmo com ferramentas que não são as específicas para isso. Fica um trabalho de qualidade. Como é um, uma travessa em ângulo, é necessário tirar um pouco na ponta dela aqui para que ela faça o encaixe até no final lá e fique perfeito. Você pode reparar e a gente faz de simplicidade. Uma faca, um caninete, você consegue fazer isso daqui. Olha aí, pessoal. Resultado do nosso trabalho feito na serra circular aqui. Ó. Certo. Muito bom. Para uma máquina que, que não é uma, uma respigadeira, você consegue um trabalho bacana. Entendeu? Então dá para fazer. Se tiver, pessoal, às vezes, me questiona. É, dá para fazer um trabalho muito bom com essa máquina aqui. Certo? Mas cuidado, pessoal. Isso aqui é perigoso. Tem que ter muita atenção na hora de montar. De... de de cortar essas peças aqui é uma marca perigosa eu tenho aqui um, um pé de cadeira certo eu tenho aqui um pé de cadeira que a gente tá montando alguns aqui depois eu vou mostrar para vocês já o andamento ali a qualidade do serviço é pé de cadeira aqui então já tá furado aqui furado aqui onde vai o encosto da cadeira certinho pessoal essa peça aqui, eu vou está demonstrando com ela, é, duas maneiras que eu faço essa espiga aqui para encaixar aqui. tá vendo? Já é uma espiga bem maior. É, a, a peça também em si é uma peça mais larga. É, eu vou mostrar duas maneiras, porque dependendo do tamanho da peça, você não vai conseguir fazer esse serviço do jeito que eu mostrei aqui. Certo, pessoal? Então, o processo... O processo aqui continua sendo o mesmo. Primeiro você mede a profundidade do buraco. Eu costumo medir, deixar um milímetro de folga, a menos. Mais ou menos um milímetro para a peça descer tranquilo lá Certo, pessoal? Mas isso você pode descontar na hora de regular, certo? Então fizemos a medição aqui. Nossa peça para cá. Vamos transferir essa medição aqui para essa peça aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma peça de descarte que eu vou utilizar ela somente para fazer, fazer essa esse demonstração aqui. A gente risca aqui a profundidade. Abre a nossa serra para lá. Traz até aqui novamente. Dá uma rodadinha no disco aqui. Tá, vocês podem reparar que eu estou deixando o disco um pouquinho abaixo do risco. É aquele milímetro lá pra ficar de folga, pessoal. Tranquilo? Aí a gente pega novamente aqui. O processo é basicamente aquele mesmo lá. A gente pega novamente. Aí a gente vai trazer aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu quero deixar ressalto dos dois lados para o acabamento da, da, do encosto da cadeira ficar bonitinho. Bacana. Certo? Então o que acontece? Eu quero deixar ressalto aqui, ó. Isso é muito importante na qualidade do serviço. Demonstra que o marceneiro preocupa com o acabamento. Você deixando o ressalto no espiga dos dois lados aqui, você vai tampar possíveis imperfeições na furação. Certo? E fica um acabamento que depois a gente vai, mais no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês ali as cadeiras que a gente tá montando. Já uma cadeira pronta. É mostrar para vocês o resultado que com o maquinário em simples dá para fazer um serviço bacana então beleza é, procure centralizar a peça aqui e você faz essa marcação você pode fazer isso aqui também por tentativa e erro, que é desbastando um pouquinho de cada lado até chegar no encaixe da peça fez a marcação aqui né, com como lapiseiro de preferência, porque a ponta é mais precisa, mais fina Aí nós vamos passar aqui a largura da peça aqui trabalhar aqui com o nosso batente mesmo processo que eu mostrei anterior vem aqui e regula a máquina através do risco lembrando que façam a peça piloto pessoal. é a peça de tentativa e erro então certo a máquina está regulada vamos para vamos para a peça piloto então vamos fazer um barulhinho podem reparar que ela cortou um pouco menos né, do risco, que é aquele milímetro que eu quero deixar de folga, e nessa peça específica eu quero deixar esse ressalto dos dois lados, simples demais, certo pessoal, aqui nós já vamos passar o teste aqui, a gente já tirou de um lado, a gente já viu que ele diminuiu de tamanho, mas não entra aqui ainda, não explica, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos virar essa peça e simplesmente passar ela virada. Aqui, ó. Nós cortamos aqui. Ok, pessoal? O processo é o seguinte. Virou, vamos cortar do outro lado. Isso aqui rende muito serviço depois da máquina regulada. Isso aqui, você faz muitas peças dessa aqui dentro de pouco prazo. Com os devidos cuidados, é claro. Por falar em cuidado. Na hora de passar essa peça aqui, a mão nunca deve ultrapassar o batente da serra para baixo. Preferência trabalhar dessa forma aqui. ó. Existe um gabarito que protege. Eu não uso, mas existe. Certo? Então, preferência essa mão ou essa mão aqui. Se você vai com essa mão primeiro, o seu dedo deve ficar aqui. ó. Nunca ultrapasse essa parte para baixo. O, o guia da serra é que vai defender a sua mão. Então vamos lá pessoal, passar do outro lado para a gente ver se vai funcionar, certo? Nós temos agora então um rebaixo dos dois lados, vamos ver se vai dar certo então aí ele já desce aqui tranquilamente, Ó. certo pessoal? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que eu faço esse arredondamento aqui. Desse lado está praticamente arredondado porque eu faço na tupia, mas é, especificamente essa peça, é um encosto de cadeira, ela vai furações aqui para descer o reguado aqui. Então aqui eu não arredondo. Então aqui já foi arredondado, está basicamente pronto, é só um detalhezinho que já fica pronto. E aqui daqui a pouco eu vou explicar simples demais o jeito que a gente faz, certo? Vou explicar agora ah, uma outra forma de fazer essa espiga nessa máquina aqui. Ok, pessoal? Vou explicar agora de uma outra forma. Porque aí as pessoas me perguntam, Carlos, e quando eu tiver que fazer uma espiga numa peça grande, maior? É... Às vezes o cara vai fazer uma porteira, 2 metros de, de tamanho, de, de, de... e ele precisa fazer essa espiga aqui numa régua comprida. Como que eu faço isso? Eu não vou conseguir pôr uma régua de 2 metros de altura em na serra. Então, pessoal. Dá para fazer na serra a mesma coisa. Duas maneiras. Eu vou mostrar com o goniômetro. mas se for uma peça grande, como eu mencionei antes, a gente usa o carrinho da máquina. Certo? A gente vai usar o, o carrinho da escadrejadeira. Como é uma peça pequena, eu não vou fazer demonstração com o carrinho, mas vou demonstrar com o goniômetro. A peça grande, o, o carrinho vira o goniômetro para carregar a peça grande. E dá para fazer a regulagem que na máquina é a mesma. Certo, pessoal? Então vamos lá, o goniômetro nosso, ele estava a 5 graus, vamos zerar ele, né? Zerar ele, está zerado aqui, ok. Vamos fazer a regulagem da serra, a, a regulagem agora é totalmente diferente, viu pessoal? Regulagem para que esse trabalho aqui fique igual, tá aqui da outra forma de fazer, é diferente a regulagem. Então, vou batendo para lá. Ah, mas como eu vou fazer essa regulagem? Duas maneiras. Você pode vir aqui riscar a peça. Você pode vir aqui riscar a peça. Daquela mesma forma. Você faz esse risco. Você vem aqui e transfere ele. Essa marcação aqui para o dente da serra aqui. Eu acho que não vai focar muito no risco aí, porque ficou um pouco apagada a cor da madeira aqui, tá vendo? Você vai abaixar a sua serra até pegar o risco lá. Ó, vou, vou apontar com a lapiseira aqui, ó, o risco tá aqui, tá vendo pessoal? Essa é uma das maneiras de fazer, tá vendo? A serra vai passar só um pouquinho pra fora aqui, ó, pra fazer o rebaixo, certo? E a outra forma é o seguinte... Que eu uso e recomendo. Faça a marcação do jeito que a gente fez para trabalhar aqui numa peça piloto. Pode ser uma peça menor. Faça esse trabalho. Faça ela encaixar como a gente fez aqui primeiro. Ó. Certo. Maneira mais fácil de você regular a sua marca. O que, é que você vai fazer agora? Você vai regular a sua marca através dessa peça. Vai encaixar ela. Aqui no tampo da serra, na mesa da serra, e vai abaixar o seu disco até onde você precisa. Ó. Vocês podem ver que a, a marcação está passando. Ó. Certo? Então, ó, aqui vai comer pouquinho. Isso aí vai depender da largura da peça que você vai fazer. Primeira regulagem, então, a altura da serra para fazer o rebaixo. Pronto. Mas a gente vai fazer uma peça piloto como sempre. Vai cortar e testar até achar o ideal, porque o encaixe deve ficar sempre justo, não em excesso, mas justo, certo? Regulagem do tanto que eu vou cortar, profundidade, também agora é diferente. Ó, vim aqui, parei, essa é a primeira forma que eu uso, parei aqui com a peça piloto, eu trago o batente da máquina e encosto aqui. Travou, pronto. O batente que vai delimitar a profundidade aqui, certo? A outra forma, mais difícil do meu ponto, do meu ponto de vista, você vem aqui e mede a profundidade que você precisa, 2.2 cm. e aí você vai ter que medir no disco aqui, porque você não pode levar pelo batente não, que vai dar errado. Você vai medir aqui os 2.2 aqui no disco. Aqui já está regulado, como vocês podem ver aqui, batente do esquadro encostado no disco e encostado na guia da serra, certo? É a maneira mais difícil, mas dá para fazer. Eu prefiro fazer da maneira que eu demonstrei antes. É... Pessoal, essa peça aqui não está esquadrejada. Vocês podem ver que ela está fora do esquadro, mas como é só a gente. Testar aqui, é, eu vou demonstrar com ela si mesmo. É como que a gente começa fazendo o corte né? dessa forma. Não recomendo a pessoa encostar e fazer a primeira passada já direto aqui. A gente começa aqui ó a conta do disco e a gente vai aos poucos comendo aqui até encostar no batente, certo? E aqui ainda nos dá uma outra possibilidade, fazer um corte. De cá e outro corte de cá e testar lá na peça antes de você fazer o corte até no final. Nós vamos fazer o passo a passo dessa forma para que você não perca nenhuma peça aí no seu dia a dia. Certo? Então vamos lá. Ver aqui. a gente fez o rebaixo dos dois lados vamos tentar testar para ver se vai ficar folgado no nosso encaixe ou se vai ficar bacana ó vamos testar ficou folgado pessoal. e isso acontece mesmo a gente medindo, pode acontecer então a serra comeu muito dos dois lados vamos agora pela tentativa e erro Vamos abaixar um pouquinho aqui, Pra a gente ver se a gente vai chegar onde a gente precisa. É, agora eu já vou fazer até o final, tá pessoal? forma de estar fa tá fazendo a espiga. Aí daqui a pouco eu vou encaixar isso daqui vou, vou demonstrar para vocês para encaixar 100% certo? então pessoal, lembrando que se a pessoa vai fazer, se vocês forem fazer dessa forma, comece é sempre pela ponta, fazendo as passadas deixando o disco comer é, de preferência a largura do disco de cada vez 2mm, 3mm e no final você pode dar o acabamento, com a mão bem firme que você pode fazer esse movimento aqui, ó. E voltando o gunião, ou andando com ele para lá e para fazer o acabamento, para fazer a limpeza, para você não gastar de passar formão e outras coisas aqui para dar o acabamento. Certo, pessoal? Vamos passar para o lado de lá. Vou demonstrar para vocês no meio termo aí as nossas nossos encostos de cadeira já prontos. Né, feito tudo dessa forma aqui, mostrando pra vocês a qualidade, fica o serviço, que fica bacana. E vou finalizar encaixando essa peça aqui, pra ver que dá um pouquinho de trabalho, mas se é possível fazer tudo manualmente. Certinho, pessoal? Então, para arrematar nosso vídeo de hoje, desse lado aqui já tá pronto. Ó. Encaixou. Vamos fazer aqui, então, finalizar a nossa espiga, certo? Ferramentas simples, manuais, sem grande investimento, mas que pode produzir um trabalho bacana, com calma, com empenho, que é o principal, certo? Uma grossa certo? Uma ceguetinha, simples, com a lâmina boa todo mundo tem aí na oficina, acredito eu uma faquinha pra facilitar, dá pra fazer até só na grossa se quiser, mas eu gosto de dar um cortezinho aqui com a cegueta pra ficar um servicinho mais mais bonitinho certo pessoal? primeiro passo, a gente mede aqui para ver o que tem que ser feito já vi que aqui eu tenho que arredondar um pouco mais para ele ficar aquele encaixe perfeito ainda mais que é na parte de cima da cadeira Onde todo mundo vai ver, o seu cliente, quando você entregar as suas cadeiras, onde o cliente mais vai ver na sua cadeira, nas costas da cadeira, onde ele pega na cadeira e tal. É onde você tem que empenhar, mostrando a qualidade do seu trabalho aí, não deixando nenhuma falha, certo? Então eu já vi que eu tenho que melhorar esse arredondamento aqui, nessa parte, primeiro passo. Então, você pode usar, ou a faca, eu faço na faca, mas você pega a sua, a sua serrinha aí, só muito pouquinho, viu pessoal? Porque aqui já, a, a nossa tupizinha com a nossa fresa já deixou 70% do serviço pronto. Então só um, um sinalzinho. Você vai vir aqui e vai melhorar esse arredondamento. Pessoal. Um arredondamento bacana. A gente mede aqui. Vocês podem reparar que ele já cobre o furo redondinho. Não fica nenhuma fresta. Fica bacana. Certo? Agora a gente vai virar. Fazer o corte do outro lado aqui. Eu dou uma, faço uma adianta aqui com a faca porque tirar tudo na grosa é meio demorado. Muito cuidado, pessoal. Deixar a mão longe da onde a faca possa pegar. Ó. De novo a nossa grosa. Aqui tem que ser Sempre testando Ele já vai Aí pessoal Feito o encaixe Olha só e aqui a gente não colocou sargento, não colocou nada. Quando a gente for fazer colar, isso aqui vai ser prensado e ainda melhora bastante esse acabamento, certo? Então tá aí, com ferramentas simples, ferramentas simples você consegue bons resultados, certo? Vamos mostrar aqui agora alguns dos nossos trabalhos. Feito tudo dessa forma Olha só, pessoal Aqui ainda não está finalizado 100%, falta A lixa O acabamento final Tá aí tem Várias peças aqui Tudo feito dessa forma Aqui tem uma pronta Que, é, que vai estar tá até suja Mas que é a copy, né? Que essas aqui são cópia dela Aqui ainda falta o acabamento na, na parte superior, que a gente não decidiu se vai deixar quadradinho ou se vai arredondar. Mas tá aí, pessoal. Olha a junção. Olha a qualidade que fica. E sem nenhuma máquina milionária. Certo, pessoal? Então, é, meu recado que eu deixo é que tudo... Depende da boa vontade, da paciência e da dedicação do marceneiro. Com ferramentas é, acessíveis, consegue-se produzir ótimas peças. É o recado que a gente deixa aqui do nosso canal. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é, por favor, deixe nos, nos comentários do vídeo. Estaremos... É, aqui e teremos prazer em respondê-los. Forte abraço a todos. Obrigado.